Eu achei que tinha acabado. Não, não. não e aí, tranquilo. você tá bem, Tchugiana? Tô tranquilo, tranquilo, é você. É, tô de boa. Não dá para destruir tudo mesmo. E aí, o que, que você me conta de novo? Vai ver daí. Hum? Não, eu tava pensando... Por que... não dá pra destruir tudo? Porque não é, não é comum. Não é comum... Como assim? Não é uma comunalidade. Não são todos os seres, ou a maioria deles, que assim desejam. Eu já passei da fase de ser ditador. É verdade. Mas, trancar, há uma consensualidade implícita... Em não destruir? ...numa inatividade que leva, pouco a pouco, a uma certa destruição, igual... Não, sabe quando... eu já tentei tá, esse argumento. Não, mas é porque, por exemplo, o, o, a mudança do clima tá tá, tá, tá, tá acelerando... Ah, mas isso não vai destruir vocês. Entendi. É, que bom. <risos> é, que bom. <risos> mas, mas, mas tá ajudando alguns desafios. Alguns... alguns... Problemas a serem resolvidos É, estímulos, eu chamo de estímulos Estímulos à mudança Estímulos à mudança a, Agora, então a, Agora vamos dizer, né Predominantemente as pessoas Não em totalidade Mas predominantemente As pessoas Querem Que sejam um meio assim meio Evidência clara, sabe Vamos mudar Sabe, tipo, deixar para última hora, vamos, foda-se Vamos... Vamos destruir mesmo, né? Vamos usar mesmo aí, foda-se Então é meio que as pessoas querem... Quem vai querem limpar vai provas. ser a Então não é problema meu, não vou estar vivo para ver as consequências é, Mas não vai limpar, né? Porque a próxima geração vai vir, já está vindo e vem ...constantemente, e ela já vem com solução pronta, então meio que não incomoda, sabe? É, energia mais barata, energia mais fácil, ar-condicionado mais adequado, sabe? Essas coisas, tecnologia... Então essa coisa de a próxima geração se vira, não, não tem mais. Entendi, a próxima geração já vem realmente próxima pra, própria para se virar. Isso. E quem não, não, não gosta do padrão diferente não, não, nem sente vontade de voltar, então? É. Ou se adequa, Entendi. né? Estuda, né? Treina, vai fazer curso. Entendi. Faz ritual Entendi Por <risos> que, que você tá rindo? <risos> Faz ritual né? ah, Então A lua crescente então, Ela te aterra porque ela cresce a partir de você O futuro ela cheia é mental a sua direita é, é a manifestação, então ela vem com a manifestação emocional, ela traz estabilidade para o movimento, e esse movimento do mundo para com você se contextualiza por meio da sua esquerda no fogo. Então vem a lua crescente, um processo de manifestação, né? Processo de é, realização. É só isso aí só mesmo, é isso aí. Não, mas Aqui, faltam os detalhes, né? Que tá detalhes? Detalhes, então o que a pessoa faz? A mesma coisa que fez da outra vez. Não, mas não é diferente? Isso é uma... Uma velhinha vermelha à esquerda. É a velhinha, o fogo, né? A velhinha vermelha acesa. A água. É, um potinho com água, né? Uma velhinha azul. A velinha. É. A água à direita, o fogo à esquerda, a terra na sua frente e o ar na frente da sua frente. Entendeu? É o coisa do coisa. Que coisa. Oh. E o ar um potinho vazio? Potinho vazio. É um a um, um é, formado e dois triângulos, né? Tá bom. Mas, e, Tranca, e isso tem alguma relevância a fazer durante o que na conversa sobre o outro ritual da lua minguante, vocês falaram que são os portais ativos, que seria meio-dia, meia-noite, seis da manhã ou seis da tarde? Ou não tem não tem importância isso? Ou tem a importância que o ser vai dar? Bom... Hum... Importância, não. Mas se o ser gosta de meditar, sentir, vibrar, é bacana ele fazer no horário da, ativo Que ele vai ter mais interação energética Mas não é porque ele fez num horário neutro, receptivo Que ele não vai ter efetividade, tá? Tá é bom Se não a Mas... pessoa trabalha e daí vai levantar de madrugada pra fazer, não precisa Precisa Tá. Tá bom Mas para quem quiser para quem quiser, tiver disponibilidade For confortável, for gostoso É legal porque aí sente Ah, mas eu queria sentir Queria fazer e não E não, não posso Aí você faz outro ritual Sábado ou domingo Ah, tranca, mas é diferente Do que vocês estão passando Eu quero fazer sobre a tutela de vocês E tal, e tal Faz o mesmo e eu pede suporte Proteção E o caralho nosso E aí faz lá Do mesmo jeitinho Do teu jeito Seguindo sua intuição, seguindo sua vontade Não tem jeito certo Tô, uh, Incorporando o mago e a, e a bruxa, a maga Que tem dentro de cada um Fez isso aí, fez lá o processo Tranquilo Cuida da vela, não deixa a vela acesa e limpa. Guarda a vela para economizar. <risos> e é isso aí. Pode deixar a vela sensação um pouquinho também. Certo? Vai, vai, você vai sentir uma certa vontade, vai sentir que terminou. Vai, mas às vezes tem a gente que gosta. Se você é, toma todos os cuidados, sabe? Existem velas que tem em volta de vidro próprias para elas não causarem acidentes, se você tomar todas as precauções, tudo bem. Outra coisa, adulto, tem que ser adulto, acima de 18 anos para fazer isso, tá? Informação importante. Tá bom. Se você okay. não é não é maior de 18 anos, chama teu pai e tua mãe para fazer junto com você. que ser porque... Quem, quem tem menor de 18 anos está ainda sobre a tutela dos pais. Então, são os pais que agenciam as coisas para que é... seja certo? Não só dos pais, mas avós, cuidadores, enfim. Pede para fazer, mas, ah, não. mas eles têm preconceito com essas coisas, então faz mentalmente. Quer muito fazer, faz mentalmente. Entende? Entendi. Ou então pode também substituir por um ritual... Que, que, é, que é alinhadinho com as tradições daquela família, daquela ancestralidade? Pode, pode. Por exemplo, uma, uma, se fosse uma família uh, que, que gosta dos um do, do, do ritual com o mais cristão, ele pode fazer uma prece da Bíblia para trazer estabilidade, para aterrar, para trazer sustentação? Pode, pode. Os cristãos seguem os, os, o calendário lunar também. Tá certo. Você não vê a Páscoa? É o Carnaval, tudo é calendário lunar. É uma incorporação, né, os católicos fizeram muito isso na época da expansão do cristianismo e da expansão do, do catolicismo, na incorporação dos pagães no norte da Europa. É, esses vestígios culturais foram agregados... Na época do protestantismo lá e o caralho lá, Lutero lá, não é Lutero? Que fez as tretas é, lá, que foi contra as barbaridades do poder da igreja barra Estado, enfim, história. História. Não vou, não vou mais mostrar meus conhecimentos históricos, não. <risos> É, isso é bom, porque fica aí né o conteúdo para os seres que estudam. Que os costumes, eles são meio acinzentados. É, essa coisa de bandeira, sabe? Bandeirinha, eu sou disso, eu sou daquilo. Isso é, isso não mostra muita inteligência, sabe, Juliano? <risos> ah, eu sou crente, eu sou um bandista, sou um candomblé. Eu sou da, do gueto, do queto, né? Eu sou. Eu sou. Sei lá o que você é. Eu sou judeu, sou budista. Perfeito. Seja o que você quiser. Mas entenda né, que todos os costumes eles são costumes, eles foram acostumados. Então, nem sempre o teu costume é só seu. Ele não veio de uma vertente cultural que antecede a sua religião, a sua filosofia, que deu origem a outras filosofias também. A história humana é bem mais uh, costurada do que parece. Então, sem dogma, fica a dica aí. Se você está estudando para ser um mago, para ser uma maga, para ser um bruxo, uma bruxa, para ser alquimista para ser qualquer coisa que você quer dar o um nome, né? Pra ser devoto de satanás, você quer ser, <risos> você quer ser é, seguidor do tranca-rua, né? Para algumas pessoas é a mesma coisa. É, você faz o que quiser, não tem problema, você foda-se. Mas sabendo que as coisas são meio cinzentas, né? As coisas são mais... É bem mais maleável, bem mais relativo. Por que, que a gente toma cuidado, a questão dos 18 anos e tal? Porque, por mais que seja um ritualzinho nível de introdução, é um ritual. É, é você num rito de passagem. Num processo com respeito à natureza, ao natural. É, ainda mais hoje com o solstício, né? Porque vai estar entrando a. a o que, que é agora? É primavera? Não, nós estamos no equinócio. Equinócio, equinócio, é uma coisa. Posso. Para você equinócio da primavera, para mim equinócio do outono. Tá bacana, bacana. Mas é. Ah, enfim. Ah, então isso já é um cultural, já é festejado em muitas culturas, isso já é é bonito. Então, ah, é relativo. Relaxa, relaxa, sem treta. Sem treta. Quanto mais você relativizar as coisas, mais sair do dogma, das verdades absolutas, mais fácil será sua trajetória para a sabedoria e para viver e conviver de maneira conveniente a seus desejos, critérios e vontades. Fica a dica, né? Ah, eu achei confusa a explicação do ritual. Isso é proposital, escuta o outro. Escuta ah, o outro que vídeo, isso. que é muito mais detalhado E a gente não pode ficar repetindo, né? Um complementa o outro sim, sim, Mas e esse é pra amanhã, certo? Pra amanhã de setembro. Hoje ainda estamos na lua nova É, pra amanhã Tá bom, lua crescente Amanhã parte do saudável e vai o obeso, né? Parte do saudável vai para o peso. É, porque a lua é crescente parou de crescer e vai ficar cheia agora. vai começar a crescer. É, tá, cresceu. chega tá nova. É. Chega na metade, aí vai engordar. É. É verdade. <risos> tá, vai estar no sobrepeso, obesidade é cheia. Exatamente. Vai ficar cheia. Aí ela fala: Nossa, melhor eu, melhor eu fazer esteira, né? Aí ela vai. Né? <risos> É melhor assistir série chinesa e fazer esteira, né? <risos> melhor parar por aqui, né? Paz para vocês, meus amigos, paz e até. <risos>